Mmh. Tu es content, Bibi? Je aime la douche, toujours. Ah, ah que tu as fait Aujourd'hui, je vais laver la, la douche et laver mes cheveux. Non, que tu as fait aujourd'hui, ici Oui Qu'est-ce qu'on a fait ici On a c'est sur un cheval on s'est assis sur un cheval. Et un autre jour, on va encore une fois ici parce qu'il veut moi. Ah, ok. Tu es content Il a dit qu'il veut aussi sort sortir piscine. piscine. Ah, On ne sait pas l'emmener à la piscine. Hein. Moi, Et tu ici... as déjà un autre cheval dans la piscine. Ouais. Et ici, tu mm -hmm. vas recevoir une bonne douche. Regarde mon cheval ici. Ça mm -hmm. va? Vou viver! O cavalo vou beber água! Tá Vamos cavalinho! Vamos que você consegue! Isso! O que é o cocão, Dorito? O que é o cocão? O que o cocão? O que o Oui O o cocão? é o o Olha o que eu que o que que tá É, Olha Olha o que Vamos lá, vamos lá. Vem, cel vem também. Ô, Tio Alisson, Tio Vem, vem, vem, vem. Não não um Como é coelho? Coelho, coelho, Lapa! Lava! Lapa! É demais, eu gosto mais! Lava! Lava! Lava! Lava! Lava! Lava! Lava! Lava! Lava! e brincando a shirt Estou que meu caranguejo, caranguejo vou é Ah, é, ah ui. Regalho. é Teu. Vai lá. É Teu. Agora vamos mudar de mão. Tá. Um. Tem papá de o Teu. E... Uh -huh. Pegou? É enorme. Você viu assim? Que, Não. Pobre. Enorme. Não? <risos> Não. Peguei é, sim. Dar um pulo. Agora é lá, aqui eu eu pegar lá. Um. Vai, vai. Um, dois, três. Vai, vai. Um, dois, três. <risos> vai, vai, tô... Vou mergulhar. Vai mergulhar? O teu vai mergulhar. Vai mergulhar. O teu vai mergulhar. O teu vai mergulhar. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Ele quer a mamãe. Ele a Vitória lá, Vitória lá também. Está tá lá com o papai dela lá. Vai. Um, dois, três. O <SILENCIO> primeiro presente é o quarto presente é o quarto e é. nem é. é que por E a Pai não ganhou, é só filho. eu acho que igual, né? Hã? DJ, DJ. Ah! DJ tesoura! <risos> é <lá> que aprendeu! <risos> Você cresceu! é que Oi! Presente? Oi! Você ganhou um presente? Papai Noel? Oi! Oi! Oi! Oi! Gostou do seu presente? Gostou do seu presente, não? não gostou do seu presente? Sim. Ah, tanto de presente. Sim. Uma cada assim mesmo. Um Vai colocar lá. Não, não, não, não. lado, esse lado. Você vai pagar Vai eu, que Aí, eu tô com o tempo. Com o de mulher. Não, vai colocar? pra não esquecer. Não, isso é só de dia. eu quando é, eu só fico procurando assim, aí você... ah <risos> oh, é buzina também? Ó, oh, Del, você tá feliz? Tá feliz? feliz? Tá? Tá feliz, filho? Tá feliz? O tá. que, que é isso que você ganhou? Que presente é esse? Tá. Hã? Emburrado, tá hum, meu Deus. não, vem cá. É, não vai não. Você tá escondendo a boneca? Vem, lá. Tá, Aí agora dá na é. boneca, só. Pode levar, vem, pode levar. Tchau, tchau. Salva todo mundo. Salva todo mundo. faz o Vale. Tchau, não, não. tchau! Vou, gente. Vou, vou, tchau, gente! Tchau, gente! A não. tá não. não, não. a gente. Tá. Eu tá muito feliz! E é. bom! Nah. Achei a calca. Deixa a gente lá pra tudo. a mão de um teclista pra pegar seu cabelo. Tá certo? O que é o cabelo? O. O. O. O. O. O. O. O. O. Eles fazem cada um trabalho lindo com nós. Ah, é, muito lindo. Ah, eu queria tanta uma coisa típica daqui pra é. ela, mas eu achei. Obrigada. É. <risos> é. Papai, deu gira-gira pra você, que o Papai Noel te deu. Que legal, filha. Muito bom. É porque você é uma menina muito boa, muito educada. O Papai Noel falou que você merece. Aí você ganhou, gira-gira. Parabéns, viu, filho? O papai tá muito feliz. Te amo. Amanhã a gente... vê. A... Sábado o Papai tá aí, tá bom? E a gente se vê. Te amo. Deus te abençoe. O nosso dia hoje. De de de de de as nossas nossa o não Sim. um pouco preocupado por ela. Porque... Às vezes me perguntam assim... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu não sei. Não. Graças a Deus, se eu tivesse 80, eu não sei quantos anos você, você tem. viver. Não sei, uns 20? 15, uma semana, não sei quanto tempo eu tenho. Então, quando me perguntam assim, graças a Deus, eles falam assim: mas você é muito jovem, você não parece ter a é. então, O importante é não é, frigir nos olhos, então, o, importante, o importante é o momento. Demais. Então vamos aproveitar o dia, o momento, a noite, a comida, a bebida, os, os doces, a presença distante mas tempo. Obrigado. Muito longe, eu sou <risos> lá da Flada Bahia. Lá da Bahia, São Paulo, é, eu ali. São Paulo. São Paulo. Eu ali. que bacana! Muito obrigado. Muito oh. é obrigado!